Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene, estamos com mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é da disciplina de Geografia para o quarto ano. Vamos então conhecer o nosso roteiro? Então hoje nós vamos falar de dois temas, que é viver na cidade e viver no campo. Dentro do tema viver na cidade, nós vamos falar a vida na cidade, os trabalhadores na cidade, o trabalho na indústria, o trabalho no comércio, o trabalho na prestação de serviço e os problemas ambientais urbanos. E o tema viver no campo, nós vamos falar da agricultura, a pecuária e a avicultura e trabalhar no campo. Viver na cidade. As pessoas que vivem na cidade, elas compõem a população urbana. Na cidade também é onde fica localizado o centro do poder executivo, ou seja, a prefeitura. As cidades, elas são classificadas em pequenas, médias e grandes, de acordo com a quantidade de habitantes da cidade. Na, é, toda a cidade, ela tem um centro e nesse centro, normalmente, é onde tem mais movimento, onde concentra mais pessoas, muitas vezes ali tem um grande fluxo de comércios, lojas, é, restaurantes, então por conta disso acaba sendo um local muito mais movimentado. Também nesse centro, muitas vezes, é um local onde tem muitas casas antigas. Muitas vezes, é, a cidade ela começou a ser edificada naquele local. Então, por conta disso, existem essas, existem essas edificações mais antigas. Aqui também, na cidade, onde fica localizadas as construções das moradias, das lojas, né, das fábricas e também das ruas e avenidas. Na cidade, as pessoas trabalham em, elas trabalham em diversos setores. Por exemplo, tem pessoas que trabalham no banco, é, nas oficinas, escritórios, lojas, bibliotecas, repartições públicas e muitos outros setores. Aí nós temos a parte de lazer da cidade. Toda cidade ela tem uma forma de lazer, seja ela pequena, média ou grande. Aqui eu coloquei o shopping. Nem toda cidade tem um shopping. Normalmente tem um shopping nas cidades que são médias e grandes. O shopping ele é um local ali que se concentra já em várias formas de lazer. Você vai fazer compras, ali também tem supermercado, tem praça de alimentação, tem playgrounds para as crianças e também tem cinema. Mas como nem toda cidade tem shopping, mas ela tem outras formas de lazer. Por exemplo, ela pode ter teatro, praças, museu centros esportivos, é, circos, estádio de futebol, é, exposições, atrações turísticas e também tem as, é, as festas cívicas, que às vezes as cidades elas têm essas festas, festas cívicas, festas folclóricas e festas religiosas. A vida na cidade ela não é igual para todos, infelizmente nós temos essa realidade, Podemos ver aqui nas nossas imagens uma diferença na forma de viver as construções, as casas, as formas como, a forma como elas são edificadas. Então aqui eu tenho, aqui podemos perceber uma rua larga, as casas elas estão organizadas, elas seguem um padrão. Aqui também, aqui a gente nem vê é, prédios, aqui é uma, é uma cidade mais, é uma cidade pequena, uma cidade onde não tem grandes prédios. Também tem casas grandes que oferecem conforto para a população. Mas naquela imagem ali, percebemos que aquelas casas, elas não foram construídas de forma adequada. Elas foram edificadas em locais inadequados para comportar todas aquelas edificações ali. Então, as pessoas que moram nesse local, elas não têm o mesmo conforto que essas pessoas aqui têm. Não têm também a mesma segurança. Então a gente fica triste quando vê imagens assim, não é porque nós gostaríamos que todos tivessem uma moradia confortável, com segurança. Os trabalhadores na cidade. Então como nós falamos, a cidade ela tem várias necessidades e os trabalhadores é, existem várias formas de se trabalhar na cidade. Então vamos ver o que é então, é, o que define o que é uma profissão. Qualquer ocupação ou atividade remunerada exercida por uma pessoa, é chamada de profissão. E o trabalho? O trabalho é o conjunto das atividades que é realizada por uma pessoa. Então, toda atividade que uma pessoa realiza é chamada de trabalho. Como a, a, aqui nós falamos de moradias e de vários setores, escolas, hospitais. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos que a prefeitura ela tem algumas obrigações para com é, a comunidade, ela tem obrigação de fazer a manutenção das ruas, ela tem obrigação de construir escolas, creches, bibliotecas, é, área área de lazer. Só que para atender a população precisa que haja profissionais para trabalhar em cada setor desses, né? Então aqui vão, vai precisar de pessoas para trabalhar nesses locais, pessoas qualificadas. Então, para que a cidade tenha um bom funcionamento, é necessário que haja profissionais que trabalhem em todos esses setores e que esses profissionais eles sejam bem qualificados, que eles, sejam, eles se esforcem para que o seu trabalho seja da melhor forma possível. Dessa forma, a cidade ela vai funcionar perfeitamente. Então, agora, diante do que nós vimos, nós vamos fazer uma atividade de fixação. Então, explique o que é a cidade ou a área urbana do município. Vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos conferir, então, a nossa resposta. Então, a resposta é o seguinte, é onde fica a prefeitura, que é a sede administrativa do município, é também onde se concentra a maior parte da população da cidade e onde predominam construções para moradias, lojas, fábricas, bem como ruas e avenidas. Aqui na nossa segunda questão, pede o seguinte, cite algumas formas de lazer que existem na cidade. A terceira, cite algumas das profissões que existem na cidade. Vocês podem também acrescentar mais aí também, mais formas de lazer e também mais profissões que nós não citamos aqui, mas vocês podem ficar livre para citar também. Então, vocês respondam aí e nós voltamos já já para conferir. Vamos conferir, então, as nossas respostas? Então, aqui eu coloquei cinema, teatro, parque de diversão, show, shows, shopping, etc. Mas vocês, como eu falei, vocês podem acrescentar mais. E, essa, e a outra questão nas, das profissões... Eu coloquei professores, médicos, bombeiros, carteiros, taxista, encanador, eletricista, pedreiro, engenheiro, arquiteto, sapateiro, né? E sem contar que existem muitos outros. Vamos em frente então. Então vamos falar dos principais setores de atuação, de atuação dos profissionais da cidade. Nós falamos aqui inicialmente da necessidade que há de ter profissionais na cidade. Só que esses profissionais, eles vão é, trabalhar em setores diferenciados. Então aqui nós vamos falar da indústria, dos trabalhadores na indústria. Então a indústria, ela vai transformar os materiais da natureza em outros produtos. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Precisa é, que haja o que? Precisa que haja um processo. E esse processo é, precisa de quê? De planejamento, conhecimento, trabalhadores e matérias-primas. A matéria-prima, como eu falei, ela é utilizada na fabricação de outro produto. E essa matéria-prima, ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Então aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos aqui a celulose, que é extraída da madeira para a fabricação de papel. Nós temos ali o coco. O coco sempre foi um produto muito utilizado, né? mas hoje ele é muito mais é, explorado. Nós nós temos é, produtos na área de cosmético, nós temos é, na área de, de alimentação, nós temos o óleo de coco, nós temos temos o açúcar. Então, é, tem muitos produtos que são extraídos do coco. Aqui nós temos uma imagem de trabalhadores na indústria. Então vocês percebem que aqui tem muitas máquinas, eles estão usando algumas roupas e alguns equipamentos de segurança, justamente porque eles vão trabalhar com muitas máquinas, produtos químicos, então eles precisam estar protegidos. Aí ele protege os olhos, aqui ele tem luva, usam botas, usam roupas mais adequadas para exercer essa função. Muitas indústrias elas se localizam na, na área urbana. Os trabalhadores atuam em diferentes funções. Muitos trabalham nas máquinas e outros e vai seguindo uma sequência de funções até chegar ao resultado final daquele produto. Então na indústria é, existem várias etapas para que esse produto seja é, totalmente completo ele chega, aí tem a pessoa que vai trabalhar naquela função, aí ele vai passar para outros profissionais que vão fazer outra parte, aí vai passando para outro, e assim, até chegar no resultado final, aquele produto, ele passou por várias etapas. E aí, depois de pronto, o que, que acontece? Esse produto precisa chegar ao consumidor final. Então, ele é transportado. Para ele ser transportado, é utilizado o quê? Então, é utilizado... Aqui, por exemplo, nós temos trem, navio, carretas, né, caminhões, avião. Então, essa é a forma, é toda essa dinâmica que acontece da indústria, dos produtos que são é, elaborados ali, que são transformados na indústria até chegar ao consumidor final. Aqui nós temos o croquis de um espaço. Então, o Croqui, o que é um croqui? É um desenho de um espaço, de uma imagem, de uma fotografia, e ele, precisa, ele não precisa ter todas as medidas exatas né, da imagem original. Agora, ele precisa ter os elementos principais, para que ele fique bem parecido. Então, aqui nós temos o croqui do estádio do Maracanã. Percebe que ele está bem parecido, porque aí ele utilizou todos os elementos principais. Então, você também pode fazer um croquis da sua cidade, da sua rua, né, dos principais locais aí da sua cidade. Vocês podem ficar à vontade para fazer, tá bom? Então, vamos falar agora do trabalho no comércio. A gente viu como funciona o trabalho na indústria. Agora, nós vamos ver como funciona o trabalho no comércio. As atividades comerciais, elas envolvem vários profissionais. Dentre eles, nós temos os vendedores, comerciários comerciantes, artesãos, entre outros. Mas assim, aqui fica, né, comerciário e comerciante. Qual é a diferença? Vocês sabem? Então, comerciante é a pessoa que tem um comércio. Ela recebe o produto da indústria, da fábrica, e ela passa para o consumidor final. E o comerciário é a pessoa que trabalha no comércio, ela trabalha para o comerciante, ela é o empregado, tá bom? Os consumidores são as pessoas que compram nos estabelecimentos, então todo bom vendedor, todo bom comerciante vai tratar muito bem o seu cliente e é um direito mesmo do cliente ser bem tratado nos estabelecimentos. Ele também tem o direito de troca dos produtos. Se esse produto estiver danificado, estiver estragado, ele tem o direito de trocar. Ele pode também trocar em se houver outras situações, vai depender da política daquele estabelecimento. Então, aqui temos o trabalho, o trabalho na prestação de serviço. Nós vimos como funciona na indústria, no comércio e agora na prestação de serviço. Então, na prestação de serviço, a, é, o profissional, ele não vai vender um produto, ele não vai transformar um produto, ele vai vender o seu serviço. Ele até pode vender algum produto de acordo com a sua prestação de serviço, mas não é a sua atividade principal. Então aqui nós temos como exemplo alguns profissionais que são prestadores de serviços. Por exemplo, nós temos os médicos, taxistas, bancários, encanadores, eletricistas, carteiros, veterinários, cabeleireiro, pedreiro e assim por diante. Eu sei que vocês também devem conhecer aí Outros profissionais, vocês podem estar aí lembrando, porque eles são muito importantes para o bom funcionamento da comunidade. Então, vamos ver agora os problemas ambientais urbanos. Nós temos, então, aqui os principais problemas. É a poluição sonora e visual. Então, sonora, a gente lembra de ouvir, visual, de ver. Então, aqui, vocês veem nessa imagem, né, quanta... Pessoa passando e muita informação, muitas placas, muitos anúncios. Então, isso não é saudável, não é bom né, para a nossa saúde visual. Da mesma forma que há o barulho. Né, normalmente, nesses lugares, com muita gente, com muito anúncio, existem carros de som. Às vezes, é na, na construção de, de, de é, reforma de avenidas ou construção de algum, de algum estabelecimento. Isso também causa muito barulho que também não é saudável e nós temos as enchentes e os desmoronamentos então aqui se falando das enchentes é um problema muito sério nas cidades o que que acontece a cidade ela vai se desenvolvendo com isso ela vai sendo hipermeabilizada, ou seja ela vai sendo ela vai perdendo aquele espaço que antes recebia a chuva né o solo é, é, tem vários tipos de impermeabilização tem asfalto e tem outros, então com a, é, o crescimento da cidade, ela vai sendo impermeabilizada, e isso é um dos problemas é, para causar a enchente. Outro problema também é o lixo, então como nós vimos na aula anterior, que ser cidadão é também cuidar do patrimônio público, isso é, nos, nós temos é, o dever de zelar, então nós não devemos jogar lixo nas vias públicas, porque esse lixo ele vai se acumular naqueles locais aonde é a passagem de água. Então a água ela fica ali por conta do lixo, por conta dela não ter como escoar e aí é causa esse transtorno que são as enchentes. E nós temos os desmoronamentos, como eu falei aquela nem viu naquela imagem anterior, as casas vão sendo construídas em locais inadequados. Conforme vai sendo construídas as casas, é retirada a vegetação que existe naquele local. Com isso, o solo ele fica mais fragilizado e fica mais suscetível a desmoronamentos. E nós temos também a poluição dos rios. Olha que imagem linda desse rio, né? Seria muito bom se nós tivéssemos os rios na nossa cidade assim, né? sem poluição. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é, não é uma realidade. Ainda existem rios que não tem poluição, mas normalmente os rios da cidade, eles acabam sendo contaminados. Então, é, os, é, muitas cidades, elas, come, elas começam a existir próxima dos rios, principalmente as cidades antigas, porque as pessoas entendiam que precisava morar perto do rio para elas terem ali água, para elas sobreviverem. Então, uma cidade elas começavam a serem edificadas, ali próximas aos rios. Com o passar do tempo, o rio, ele se torna retificado, ou seja, ele vai perdendo a sua curvatura, então ele vai ficando reto. Por quê? Porque pega aquela, um lado, ele constrói uma é, edificação, do outro lado constrói, e o rio fica no meio dessas edificações. Então, com isso, ele vai perdendo, né, o seu curso, e com isso ele perde o quê? o que existe no entorno dele, que é a mata ciliar. Então, a mata ciliar ela é muito importante para a conservação dos rios. Por que chamamos mata ciliar? Vocês sabem? A mata ciliar é porque é comparada com os nossos cílios, e os nossos cílios ele protege os nossos olhos, da mesma forma que a mata ciliar protege os rios. Mas como assim? Ela protege porque ela torna o solo mais fofo, e absorve melhor as águas das chuvas. E também ela evita que a terra que vem das enxurradas entre nesse rio. Então seria muito importante que todos os rios mantivessem essa mata ciliar. Tá bom? Então agora nós vamos para uma atividade de fixação. Então aqui, o que é matéria-prima? E aqui, liste alguns locais nos quais as matérias-primas são transformadas. Então vocês respondam aí e nós voltamos já já para conferir. Vamos conferir então as nossas respostas. Matéria-prima é o material utilizado na fabricação de outros produtos. E aqui os locais que a matéria-prima são transformadas, nós temos como nós somos as indústrias, existem fábricas e oficinas de artesãos também. Relacione cada atividade com a sua função. Então, vocês também respondam aí e nós conferimos aqui. Vamos então conferir a resposta? Aqui está fácil, né? Indústria, produção de mercadorias, comércio, venda de mercadoria e a prestação de serviço é a realização de um serviço. Encontre no diagrama o nome de cinco prestadores de serviço. Então, vocês vão ter um tempinho para vocês olharem aí o diagrama e observar e vocês façam aí um círculo onde vocês encontrarem aí o nome de prestadores de serviço. E voltamos para conferir aqui. Vamos conferir então como, o que nós encontramos. Motorista, encanador, vendedor. Professor e taxista. Vamos prosseguir. Identifique um problema ambiental na foto abaixo. E por que os desmoronamentos acontecem? Explique por que os rios que passam por áreas urbanas sofrem poluição. Então vocês respondam aí e também nós vamos conferir aqui já já. Vamos conferir então. Aqui é muito claro né, que é um desmoronamento. Por que, que os desmoronamentos acontecem? Por quê? Porque para abrir espaço as construções elas vão se estendendo em áreas de morro e a vegetação vai, vai sendo retirada, deixando uma área de solo instável, ou seja, uma área mais fragilizada, suscetível a desmoronamentos. E aqui, por que, que os rios passam, né, pela, quando eles passam pela área urbana, eles ficam poluídos? por causa dos esgotos e os detritos que são lançados nele. Então agora nós vamos falar né, sobre viver no campo. Então as características do campo são diferentes da cidade. As construções não são iguais às da cidade. As casas elas são mais distantes, existe uma quantidade menor de casas, existe uma área verde maior, não há tanto trânsito de carros, não há tantos prédios, né? Já não existem nem muitas casas, quanto mais muitos prédios, né? Então, é bem diferente. Nesse sentido, viver no campo é bem mais tranquilo. As atividades econômicas também são diferentes. A rotina dos trabalhadores muda em relação ao trabalho urbano. São diferentes, eles trabalham de outra forma, eles têm outra rotina, eles têm... É, eles estão muitas vezes ali trabalhando ao ar livre, né? Recebendo sol, muitas vezes chuva. Então, eles é, muda totalmente a rotina de trabalho deles. Então, nós vamos falar da agricultura. que é agricultura? É a atividade de preparar a terra, plantar, cuidar das plantações e colher. A agricultura familiar ou de subsistência. O que seria? É aquela agricultura em que você é, planta, para o seu próprio consumo, para a sua alimentação, para a sua família. Já a agricultura comercial, ela é uma agricultura destinada para o comércio, então é plantado mais áreas, você usa mais equipamentos de trabalho, então ela tem essa função. Quem trabalha na agricultura são chamados de agricultores ou lavradores. Os donos das terras são chamados de proprietários rurais. Os diferentes tipos de culturas agrícolas. No Brasil, é encontrada uma variedade de culturas agrícolas, dependendo das condições climáticas e econômicas de cada região. Então, nós vivemos em regiões diferentes, é diferente o clima, o solo. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Nordeste, mas quem está no Sul, ali tem outro clima, então ali tem outro tipo de, outro tipo de agricultura. Por isso há, então, essa variedade. Então, aqui alguns exemplos de agricultura, a soja, o algodão, o trigo, o milho, cana-de-açúcar, frutas, verduras, flores e muitas outras. Existem outras variedades também. Então, nós vamos falar da pecuária e avicultura. A pecuária, muitos produtos que consumimos têm origem animal, né? como alguns alimentos, a lã e o couro. Então, eles... eles é, é, eles trabalham nessa parte de criação de animais e ali é retirada a carne, é, a lã, o couro, que é muito, tudo isso é utilizado para o, é, comercializar. Aqueles que trabalham na criação de carne, lã e couro praticam, então, a pecuária. Então, nós temos aqui dois tipos de pecuária, a intensiva e a extensiva. Qual a diferença? A intensiva, os animais, eles são confinados, eles, ficam, eles são criados presos nos currais e estábulos. Já na extensiva, eles já são criados livremente nos pastos. Então, quando a criação é de aves, né, e também destinado à produção de carne e ovos, nós chamamos de avicultura. Então, aqui, trabalhar no campo. Os trabalhadores do campo que possuem poucas terras são chamados de pequenos, é, pequenos proprietários ou minifundiários. Já os trabalhadores do campo que possuem terras muito, né, uma grande extensão de terra, são chamados de grandes pro, proprietários e late, ou latifundiários. Então aqui nós temos as formas de ganho. Como é, se dá a forma de ganho dos, dos trabalhadores no campo? Nós temos o ganho através de salário, né? os assalariados, eles têm um salário fixo, assim como alguns trabalhadores da cidade, e tem o arrendamento. O arrendamento, eles arrendam uma área de terra e eles pagam esse arrendamento com a própria produção dos produtos que eles plantam naquela terra. Então quem paga o aluguel né, com a sua produção é chamado de arrendatário ou parceiro. Outra forma de trabalho no campo é chamada de boia fria. Esse nome se deu porque esses trabalhadores, eles trabalham na diária, eles trabalham, ou seja, no dia, eles podem trabalhar um dia em uma fazenda, eles trabalham outro dia em outro local, e pelo fato deles saírem cedo e levar o seu alimento ali na marmita, e quando chega a hora de comer, esse alimento está frio, então por isso deu-se o nome de boia fria. E aqui nós vamos falar então das dificuldades que existem no campo. Assim como na cidade tem as dificuldades, no campo também tem suas dificuldades. Então aqui, a distância, por exemplo, a distância para as escolas é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Às vezes elas moram muito distante né, de, de escolas, distância para os centros de saúde, elas ficam muitas vezes sem assistência médica pelo fato de morarem muito distante desses centros. As enchentes e as secas atrapalham a produção, então tem lugares que chove muito, atrapalha a produção, muitas vezes eles não conseguem plantar, ou às vezes eles perdem parte da produção, assim como também com a seca, eles também ficam sem conseguir plantar, e também às vezes eles perdem aquilo que eles já plantaram, e em razão dessa dificuldade, muitos moradores da zona rural, eles vão para a cidade, então eles migram para a cidade em busca de uma vida melhor. Então, vamos fazer aqui uma pequena atividade para fixarmos esse assunto. Então, aqui, observe o desenho e marque a que tipo de agricultura ele se refere. Então, vocês vão dizer se é uma agricultura de subsistência ou se é uma agricultura de é, comercial. Respondam aí e a gente volta já já. Vamos ver, então, como ficou nossa resposta. Agricultura comercial, né? Como nós tínhamos falado, é... Eles aí usam o equipamento, tem uma área muito grande plantada. Circule o melhor significado para a palavra pecuária. Então vocês vão analisar aqui, a, aqui qual a resposta que corresponde com o que quer dizer pecuária. Respondam aí e nós voltamos já já. Vamos ver então a nossa resposta? Isso mesmo aqui, atividade desenvolvida no campo... Relacionada à criação de animais para fornecer produtos como alimentos, peças de vestuário e etc. Relacione o tipo de pecuária à explicação correta. Então vocês vão analisar aqui, aqui está correta e aí vocês, e voltamos já já para a gente conferir aqui juntos. Vamos conferir então. Pecuária intensiva é aquela em que o gado é criado confinado, isto é, preso em currais e estábulos. E a pecuária extensiva é aquela em que o gado ele é criado livremente no pasto. Então chegamos agora ao final da nossa aula. E aqui eu vou fazer um breve resumo de tudo que nós vimos, tá? Para a gente finalizar. Então nós falamos da vida na cidade, né? A vida na cidade, nós vimos que a cidade, elas são caracterizadas... É, tá pequena, média e grande, de acordo com a quantidade de habitantes. A cidade normalmente tem um centro, onde é um local onde tem mais movimentação de pessoas, às vezes tem comércio ali, as construções são mais antigas. É, na cidade também onde fica localizada a prefeitura. E aí nós falamos dos trabalhadores na cidade, a, a necessidade que tem de profissionais para atuar em vários segmentos, em vários setores da cidade, como, por exemplo, nós precisamos de eletricista, de engenheiro, de sapateiro, de pedreiro e vários outros profissionais. E aí nós falamos dos três tipos de trabalhos na cidade, os principais, que é na indústria, no comércio e na prestação de serviço. Nós vimos que o trabalho na indústria, eles vão transformar matéria-prima em outros produtos, no comércio, eles vão comercializar os produtos que vêm da indústria, que vêm das fábricas. E na prestação de serviços, são os profissionais que oferecem ali o seu serviço. E nós falamos é, dos problemas ambientais urbanos, principais deles. Nós vimos que temos poluição sonora, poluição visual, enchente, desmoronamentos e a poluição dos rios. E aqui, viver no campo, nós falamos que viver no campo é diferente de viver na cidade, ali as casas elas são mais distantes umas das outras, é, existe mais área verde, é, nesse sentido ela é mais tranquila do que a vida na cidade. E nós falamos da agricultura, né? da, de, da variedade de, de agricultura que nós temos no Brasil, devido às regiões serem diferentes, ter clima diferente, economia diferente. Falamos da pecuária e da avicultura. A pecuária é né, a criação de animais, de gado, de ovelhas e outros. E a avicultura é, são aves e, e ovos. E trabalhar no campo, a gente viu forma de ganho, os tipos de ganho que, que as pessoas que trabalham no campo têm. Podem ser assalariados, eles podem é, ser arrendatários, eles têm os boias frias, tem os pequenos produtores, tem os grandes produtores. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está a nossa referência, o livro A coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham tido um bom aproveitamento e nós nos veremos nas nossas próximas aulas.